Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo e a gente, nesse vídeo, a gente vai falar de cinco tipos de bloqueio. Os bloqueios que eu já tomei, tá galera? Ao longo dessa jornada aí, a gente vai fazer praticamente aí uns 7, 8 meses que tá anunciando aí. É, então, vou falar dos cinco tipos de bloqueio que eu já tomei ao longo dessa jornada. E o quarto, eu tomei semana passada e eu não sabia que é, dava esse tipo de bloqueio. Então... Vamos dar continuidade aí no vídeo e eu vou falar de todos os tipos. O primeiro tipo de bloqueio que eu tomei, tá galera, foi por falta de pagamento. Como eu é, utilizo e utilizava um cartão pré-pago e eu sempre colocava o dinheiro ali, então eu esperava a plataforma me pagar, depositava numa conta jurídica, ou uma, uma conta jurídica, uma conta comercial, né, que a gente pode sacar ali, mais de R$ reais, então eu depositava numa conta de pessoa jurídica e transferia para essa conta onde estava é, vinculada o Facebook. Então, chegou um, um tempo ali onde eu solicitei o saque no, no domingo, achando que o Facebook só ia cobrar na segunda ou na terça-feira e ele, ele acabou me cobrando no domingo. Como eu não tinha dinheiro lá, Acabei tomando bloqueio por falta de pagamento. Esse é o número um: falta de pagamento. Então, galera, sempre procure estar. Tá, se você não tiver com cartão pré-pago ou algo semelhante é, no Facebook, então nunca deixe de faltar dinheiro para suas campanhas não parar. Que, né? Eu fiquei um dia, um dia, um dia e meio sem rodar as campanhas. Então, eu tive que pausar todas as campanhas, subir tudo de novo, perder o engajamento, perde tudo. E isso é um saco. Então, Engajamento não, perde a otimização ali do da campanha e isso é muito complicado a gente tem que pausar subir e entre outras coisas a segunda a segundo bloqueio que eu tomei foi por falha de pagamento isso o que que significa vale? o Facebook ele tenta cobrar do da prestadora de serviço ali do cartão e acaba não é, o, o cartão não passa e acaba ter um bloqueio então é, por algum motivo não sei qual que é o Facebook ele tenta fazer a cobrança e não dá. Então teve eu acho que duas ou três vezes que aconteceu isso. Eu tive que trocar de cartão. É, uma delas eu estava com PayPal, PayPal não estava passando, não sei o que, que era. Eu tive que trocar de conta de PayPal, coloquei o mesmo cartão e aceitou, tá galera? Então é, toda vez que for vencer ali eu sempre verifico quanto que quando que é a data de vencimento que o Facebook vai cobrar. E antes eu tento fazer uma cobrança para ver se ele vai passar. É, se ele não passar, eu já faço o um processo rapidinho para minhas campanhas não pararem, porque quando para, normalmente você vai ver isso daí, é meio-dia, 11 horas, 1 hora da tarde, as campanhas já, tipo, ficou duas, três horas sem rodar, já perde a otimização e volta, já volta toda desconfigurada, aí você tem que pausar, duplicar e subir tudo novamente, tá, galera? E uma, a terceira, né? que eu tomei foi a confirmação de identidade, isso já aconteceu comigo também, tá, galera? Eu fui criar a BM ali e pediu a confirmação de identidade. Eu, como foi de parentes é mais fácil eu pegar a identidade e enviar. Eu já vi relatos de pessoas que trocou somente a foto do perfil, deixou ali, trocou a foto de perfil, não sei se trocou o nome também. É, deixa aqui no comentário se você já fez isso e deu certo, é, a pessoa só trocou o nome ali, a foto... E enviou, ele trocou, tipo, vamos supor, eu comprei o perfil de José. Eu fui lá, coloquei a minha foto do Allen e troquei o nome do Allen. Aí, quando pediu a, a identidade, eu fui lá, enviei minha identidade e desbloqueou, galera. Ainda não aconteceu isso comigo, pois os perfis que eu tenho é tudo de parente. Então, dá para gente pedir ali, espera 20, 30 minutos, o parente vai, envia a identidade, fica muito mais fácil. E a quarta, galera, que eu não sabia, eu semana passada, duplicar a campanha. Eu já dupliquei, que nem eu falei para vocês, eu já dupliquei 72 conjuntos de anúncio e não tomei bloqueio. Essa semana eu estava fazendo o teste, semana passada eu estava fazendo o teste para o Zero ali, subi, subi 55 criativos, subi, quando eu fui ver, quando ele acabou de carregar os, os conjuntos de anúncio, eu fui ver, erro na conta, deu atividade em comum, tá galera? Então assim, tenta subir aos poucos, você vai subir bastante criativo, bastante... É, teste de público ali, onde você duplica várias e várias vezes, então eu aconselho, como eu não tinha passado isso e eu já subi 72 72 criativos diferentes um do outro para fazer os testes ali, acabei tomando um bloqueio, subi 55 é, conjuntos de anúncios ali para testar os criativos, acabei tomando bloqueio, tá galera? Foi reversível, deu atividade em comum e foi reversível. a outra coisa que aconteceu também eu fui fazer uma escala recentemente acabei aumentando o orçamento em muito galera muito mesmo tá nossa foi foi demais galera eu aumentei o orçamento assim coisa surreal e acabei tomando bloqueio também outra coisa que eu indico a vocês sempre tá subindo agora aos poucos ali 10% 15 20 25 30% se for conjunto de anúncio no máximo por tem que ser no máximo, vale, tem que ser no máximo 30% ali no conjunto de anúncio. Porque quando você sobe mais de 30%, mais de 30%, às vezes o Facebook ele, ele acaba resetando sua campanha. O que quer dizer isso? Vamos supor que você está com uma métricas boas, tá com CTR é, alto, taxa de clique está bem baratinha ali, tá na faixa de 15, 16 centavos. E o custo por compra está ali na faixa, vamos supor que é para mostra, está na faixa de R$1,00, R$1,50, R$2,00, que é mais ou menos a faixa boa ali para mostra. E quando você sobe o orçamento, mais que 30% no conjunto de anúncios, isso já aconteceu comigo, a campanha ela desanda toda, tá galera? Ela desanda muito, muito mesmo. E, é, às vezes acaba subindo a métrica, as métricas, o CTR cai bastante. As métricas, ela, ela cai, ela, ela, ela desanda, galera. Quando você aumenta mais de 30% no conjunto de anúncio, ela desanda completamente. Eu não sei o que, que é, eu não sei o que, que o Facebook entende, que só pode aumentar 30% no conjunto de anúncio. Já no CBO, galera, eu já aumentei até 50% e continuou é, normal, normal, normal a minha campanha. Quando aconteceu isso, quando eu fiz a escala no aliou ali na amostra, onde eu fiz, eu acho que foi quase 110, 105 vendas no cartão, no custo de R$2,00, eu fiz ali em CBO e deu muito resultado no CBO, que eu aumentei um pouco mais de 50%, 50%, agora eu não vou lembrar, tá, galera? Então, essa é a dica, essa é a dica que eu trago para vocês dos cinco bloqueios aí que já aconteceu comigo ao longo dessa jornada. Provavelmente vai acontecer bem mais, eu sei disso, porque a gente está construindo um castelo no terreno dos outros e a gente não sabe o que que isso pode acontecer porque o Facebook ele tá constantemente mudando ali, tá galera, constantemente todo dia tem padrão novo ali que o Facebook tá derrubando, que nem é a criação de BM finita. Eu não tô conseguindo mais fazer essa criação de BM finita porque o Facebook descobriu esse padrão e tirou. Então toda vez que você faz aquele procedimento de é, criação de BM infinita, ele acaba dando erro. Então, a gente tem que sempre estudar maneiras ali de estar tá anunciando no Facebook de maneira que a gente não pare de anunciar. porque A gente parou de anunciar, a gente para de vender. Parou de vender, a gente não tem receita ali ao longo do mês. E uma coisa que é excepcional para a gente é não parar de anunciar, galera. Eu parei por um tempo de anunciar, quando eu estava anunciando o ali, eu parei por um tempo, acabei me... Desfocando muito, galera. Então, enquanto você está focado ali, anunciando todo dia, revendo sua, suas campanhas, não é para você ficar é, 24 horas no computador apertando F5, que nem eu já expliquei no vídeo anterior, que isso não vai, não vai fazer a sua campanha ficar melhor e nem pior. Subiu a campanha ali, deixa ela rodar que nem no receita de bolo. Eu subo ela meia-noite, quando dá umas 10, 11 horas mais ou menos, eu dou uma olhadinha ali para ver qual anúncio eu devo pausar, qual eu não devo. E assim sucessivamente, mas eu não fico o dia inteiro sento no computador ali, dou uma olhada, ajuda a galera que está pedindo lá no WhatsApp, é, ajuda no WhatsApp, entre outras coisas. Eu não fico pendurado no Facebook ali, dando F5 para ver se a campanha está é, boa ou não, tá galera? Se esse vídeo fez algum sentido para você, tá galera? Não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?